É, recentemente um parceiro nosso é, a gente perguntou para ele por que que ele estava investindo né, em uma empresa de energia solar e ele deu uma resposta que para marcou muito a gente que foi ele falou é, energia solar vai se tornar igual uma geladeira todo mundo vai ter e eu acredito muito nisso eu acho que energia solar um dia vai se tornar igual a geladeira todo mundo vai ter vai ser uma coisa ubíqua né uma coisa que que todo mundo vai ter acesso e vai se tornar muito comum. É importante lembrar que o smartphone, né? Quando lançou lá o iPhone 1, ele era também ele tinha um custo alto, é, era era era limitado para alguns grupos de pessoas. E hoje quase todo mundo tem smartphone, né? Então todo mundo tem acesso ao WhatsApp, enfim, a todas as coisas, apps que são necessários é, para para você configurar um smartphone. Então o que houve ali? Uma democratização.